O objetivo deste vídeo vai ser mostrar de que forma podemos transformar e trabalhar um display de uma view em que estejamos a mostrar feels, de forma a assumir o mesmo aspecto, a mesma aparência que um display conteúdo. Porque sabemos que à partida os temas estão preparados ou estão a contar com um display do tipo content em que escolhemos um teaser ou um full content a mostrar. Uh, acontece que quando trabalhamos com fields, como é o caso desta view, deste display que temos aqui, uh, não temos esse controle porque uh, o tema não sabe exatamente uh, o que é que nós pretendemos e como estamos a chamar field a field, uh, estamos por nossa conta, digamos. Reparem aqui no comportamento dos links, não existe separador entre cada um dos registros. Começa aqui um registro, começa aqui outro registro, não há qualquer separador. Se visitarmos um display do tipo content, e sabemos que no nosso projeto nós temos na parte opinião cartoons, temos efetivamente um display do tipo content, reparem que aqui a separação entre os registros está clara, Uh, os links estão uh, inline, uh, têm também um, um aspecto muito mais cuidado, uh, a própria imagem está, uh, digamos, marcada com um border, com uma moldura, uh, tudo está com um arranjo muito mais cuidado. Este é um display de conteúdo. Podemos confirmar visitando uh, a edição desta view. Reparem que estamos a mostrar conteúdo. O, o, o formato, neste caso, o view mode é o resumo e estamos a, optamos por mostrar os displays, os links de uh, mostrar os links. Uh, podemos também mostrar comentários, mas neste caso não está ativo. E temos então este aspecto final. Neste caso, uh, e é isto que nós vamos modificar, uh, uh, estamos a mostrar Fields e não temos aquele aspecto tão cuidado. E é isso que vamos modificar. Se repararem, temos então uma série de displays, eles vão estar disponíveis para vermos a evolução. Neste momento temos fields, não temos a possibilidade de mostrar, tal como temos com o conteúdo, não temos possibilidade de mostrar aqui os links, porque isto vai ser field a field. Nós se queremos projetar aqui o ler mais, o adicionar novo conteúdo, o bookmark. Tudo isto foi e teve que ser feito link a link. Reparem que está aqui o ler mais, o adicionar, o, um comentário e o também uh, marcar este conteúdo como favorito. E para termos acesso a este campo das flex, reparem que aqui está uma relação, tivemos efetivamente que, é que criar e disponibilizar aqui uh, chamando os flags, o um módulo que disponibiliza então os campos uh, flags para os mostrarmos. O nosso resultado final é este, não. ou seja, nós queremos esta listagem de uh, fields e é isto que nós queremos mostrar, só queremos trabalhar melhor o aspecto e uh, fazer com que ele se pareça mais com o resultado desta view. Uh, Dizem-me, mas por que não optar também por criar uma, um display de conteúdo? Podemos fazê-lo, mas perdemos logo este campo, por exemplo, os tópicos. O, o autor, a data e o número de comentários nunca poderemos apresentá-los desta maneira. O próprio número de comentários não vem por defeito no teaser. Quer dizer, se queremos este output em termos de fields, não conseguimos com um mero conteúdo. E reparem que vamos mudar agora, neste momento, para certificarem-se mesmo disso. Vamos apenas colocar aqui este display sem efeito, o, o, o acesso é normalmente term e o argumento, e vamos ativar o do conteúdo, para que possam ver exatamente e certificar-se de que efetivamente estamos com algumas limitações. Conseguimos o aspecto, mas não conseguimos uh, os tais campos especiais que queremos mostrar. E daqui, se optarmos por mostrar... O, o nosso, digamos, conteúdo como content e não como fields, não temos aquele aspecto que tínhamos aqui, o autor, data e número de comentários, não conseguimos isso como informação, acaba por nos debitar todas as imagens e não uma, e nós não temos forma de controlar e dizer ao Drupal que queremos só uma imagem aqui, reparem, se visitarmos, não temos como escolher que queremos uma imagem. Aliás, o field não está aqui, não está aqui porque é controlado fora. Se vamos à zona dos artigos, reparem que também na parte de texto apenas podemos escolher o formato para o texto, neste caso está como reduzido, o que faz sentido num teaser. E em relação à imagem só podemos escolher o estilo da imagem e se ela liga ou não ao conteúdo. Não temos possibilidade de definir que queremos apenas a primeira imagem ou uma das imagens, não temos essa flexibilidade. Ou seja, este tipo de output também não serve o nosso propósito. Solução. Usar fields, mas trabalhar a aparência. E é isso que nós vamos fazer com um novo display. Vamos anular este. E vamos habilitar o nosso novo display, que é com fields, mas com... Algum trabalho em termos de aparência. E vamos então ver o resultado para depois chegarmos aqui e verificarmos quais foram as alterações feitas e porque é que conseguimos este resultado que inicialmente, sem rewrite e sem uh, a adição de algumas classes, não conseguimos uh, inicialmente. Se fizermos o refresh ao nosso display. Reparem, tan -tan, lá o temos aqui. Temos os nossos campos, título, o autor, a data, o número de comentários, temos os tópicos, temos o nosso resumo para 600 caracteres, uma só imagem, ainda por cima com moldura, os links e os separadores entre registros. Ou seja, estamos a usar fields neste display, mas o output é exatamente o mesmo, em termos de aparência, que o, o, o output com conteúdo. É extraordinário. Como é que nós conseguimos fazer isto? Vamos ver o View e vamos tentar perceber o que é que foi feito. Primeiro, convém saber, enquanto estão a utilizar Views, quais são as classes que têm que aplicar. O, o, as classes CSS para que possam aplicar o estilo. Se repararem, aqui, em cada um dos registros, nós temos uma série de elementos que são aplicados em termos de estilo. Visitando o código, verificamos que o nosso elemento e o que vai colocar estes separadores vai ser efetivamente este article, esta classe, bem como o, um, o, o no teaser. Porque, se vocês repararem, olham para aqui e temos o border, se eu retirar, temos o margin button, temos o padding, ou seja, ele está a aplicar o, um, digamos, o estilo usando esta classe article. O que é que nós tivemos que fazer? Na nossa view, e vou, vou fechar para que não tenhamos o disponível, nós temos aqui no nosso formato uma lista, não formatada, e vamos então uh, aplicar as classes. Neste caso, aplicámos o article e o note teaser, embora o article fosse mais que suficiente, como nós vimos, é a classe que está efetivamente a controlar uh, aquele separador entre cada um dos registros, ou RAW, se quisermos chamar, e um, que é ainda criou o padding, e que faz o margem, etc., para que fique um aspecto mais arejado. Ou seja, aqui podemos aplicar as classes CSS para estendermos o estilo que conseguimos numa situação na, na, de content, na situação de mostrar fields. O outro truque foi e para mostrar os links já verificámos que não temos a possibilidade quando usamos fields de optar por mostrar links automaticamente como se faz com conteúdo por isso tivemos que os colocar aqui todos colocámos pela ordem que pretendemos neste caso ler o adicionar comentário e o marcar o conteúdo como favorito e o que é que fizemos de seguida em cada um excluímos mas antes, antes o melhor é ir aqui. O que fizemos foi um, fazer o, o, usar o rewrite. Se repararem, nós temos nesta secção o div que chama as classes e que cria toda a estrutura chamando cada um dos, dos campos anteriores e fazendo o rewrite. Já sabem que podem colocar o, o replacement, ou seja, o substituto, o token, que vai representar cada um dos campos, e um, estes campos anteriores, o da ligação e o documentário, são chamados neste momento, e o que nós fazemos é excluí-los para que não sejam mostrados duplamente. Portanto, este exercício já foi feito, e de certa forma é aquilo que nós uh, pretendemos uh, agora. É não mostrar... E aqui vamos ter que tirar aqui a, a etiqueta. Não, não mostramos a ligação, não mostramos o link, mostramos los todos os três aqui depois no rewrite results. E reparem então que podemos efetivamente criar autênticas estruturas de HTML com os elementos, neste caso div, ul, li, reproduzindo a estrutura que temos exatamente aqui. E que, ao consultarmos, podemos ver o que é que se passa. Reparem que o que nós fizemos foi reproduzir esta estrutura de maneira a podermos replicá-la nesta situação. E foi isso que se fez. Ao fazer o rewrite, temos então o nosso resultado final. Portanto, como estão a ver, o Views consegue este tipo de milagres, ou seja, como nos dá a possibilidade de adicionar classes a todos os registros, adicionar classes field a field, a fazer a reescrita de combinando a, vários campos, neste caso, combinámos estes três, integrando não só, ou chamando não só os campos, mas também toda uma estrutura HTML, nós conseguimos efetivamente chegar ao resultado que queremos. E foi simplesmente o que foi feito. Ou seja, temos e podemos ter sempre um display que está a mostrar fields, mas com a aparência igual, exatamente igual a de conteúdo sem que, digamos, isso estivesse ou fosse expectável pela, pela, pelo tema. O tema não estava preparado para fazer isto. Mas, através do Views, nós conseguimos, efetivamente, embeber esse código, colocá-lo e disponibilizá-lo para o nosso resultado final. Portanto, ficam então com eh, esta indicação. Podem ver depois com pormenor os displays com calma, compará-los, ver a evolução, e ele, todos eles vão ficar disponíveis para que possam, efetivamente, compará-los e ver os vários resultados, é sempre que ter o cuidado de hum, ter este endereço, portanto, o endereço que é o das, dos termos de taxonomia. Tirando isso, é ver, consultar, field a field, mas basicamente mudamos aqui, ou adicionamos aqui classes, e reescrevemos o último campo da flag que vai combinar os três.